Hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa especializada em social selling. O que, que é isso? É como vender usando as redes sociais. E essa pessoa é Leandro Branquinho, um amigo de longa data, mas acima de tudo, um profissional super reconhecido no mercado, um palestrante de vendas e que vai nos dar dicas assim imperdíveis sobre como vender esse mundo virtual nas redes sociais principalmente para você que ainda não domina tudo isso que não sabe como gravar que tem vergonha até de gravar um vídeo usando o seu rosto a sua voz fica aqui acompanha a gente que vai ser muito legal Agora, então, nós vamos na nossa entrevista de hoje com o grande Leandro Branquinho, que é mais conhecido aí no meio empresarial, entre os palestrantes, como Branquinho, simplesmente Branquinho. Tudo bom, chefia? Como vai, Márcio Miranda? Que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bacana demais estar com você. Nossa, o prazer é meu. Eu dificilmente converso com alguém que tem três corações. Conta essa história para gente. É, eu sou mineiro da cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais. É, aqui a gente é muito amigo do pessoal de Varginha, só não é tão amigo do pessoal de Três Pontas, porque lá eles têm uma faca que mata o pessoal de Três Corações. <risos> E de Varginha ele deve ser amigo por causa dos ETs, a gente Ah, nunca certamente, sabe. até porque a gente parece meio alienígena, né? Olha, é dos carecas que elas gostam mais, isso aí já é outro papo, mas não vou meter no detalhe. O nosso papo de hoje, gente, o Branquinho é um especialista, entre outros temas, em social selling, ou seja, como é que você vende hoje Usando as redes sociais, mídias sociais, meios digitais, etc. Na prática, isso funciona? Ah, não tenha dúvida, porque afinal de contas, é, eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, certamente já escutou aquela coisa que vendas é relacionamento, né? E quais são as ferramentas que a gente tem hoje para se relacionar com as pessoas? São as redes sociais. Então, o social selling nada mais é do que você usar do teu capital social, do teu poder que você tem, que você acumula, que você conquista através das redes sociais para gerar conexões e, consequentemente, conseguir mais negócios, mais vendas. Bacana. O Pessoal, às vezes, se equivoca um pouco quando faz, por exemplo, um post ou um vídeo para o Instagram e quer reutilizar esse mesmo material num outro ambiente, como o LinkedIn, por exemplo, que tem um público, talvez possa ser até mesmo um público, mas com mindset, com a cabeça diferente quando ele está no LinkedIn do que quando ele está brincando ali à noite no Instagram, vendo uma live, etc. Isso rola, não rola? Você tem que fazer, vamos dizer, ações diferenciadas para cada rede social? Hoje em dia, é possível que você consiga adaptar o, um conteúdo que você posta numa rede social para uma outra rede social. Mas você republicar, simplesmente por republicar, as chances deste conteúdo não dar certo, não atingir o número de pessoas que você espera na outra rede social, são grandes. né? Então, o ideal seria você ter um conteúdo para cada rede social. Mas, se a gente ficar por conta de produzir conteúdo, a gente acaba por perder o, o, o dia só para fazer isso. né? Então, o social selling não é só você produzir conteúdo e fazer postagens. Você precisa se relacionar, entrar em contato com as pessoas, interagir com as pessoas. Aliás, o nome já fala, né? Rede social, você precisa se sociabilizar. E tem gente que acredita que basta você fazer broadcasting, né? Eu fiz uma postagem bacana, fiz um vídeo bacana, então agora eu publico e isso vai chegar a milhões de pessoas, eu vou vender um montão. Só que não, isso não vai acontecer, né? E a, muita gente perde muito tempo nas redes sociais ou produzindo conteúdo ou consumindo conteúdo. E aí as pessoas falam, ah, eu perco muito tempo nas redes sociais. Não são as redes sociais que fazem você perder tempo. O que faz você perder tempo... É a falta de foco. Se você entra numa rede social com foco para se relacionar com as pessoas, talvez assim produzir aquele conteúdo que você consiga realmente é, em, entregar alguma coisa que seja útil para o, o teu cliente ou cliente em potencial, certamente você vai ter mais chances com esse foco, né, com esse direcionamento para cada rede social. Tem que ter uma linguagem específica para cada rede social. Sim, é possível reaproveitar um conteúdo, mas... Só por repostar por repostar é, é uma coisa que a gente não recomenda, não. Bacana. Como é que você consegue criar engajamento quando, por exemplo, você pega no meu feed ali do, do LinkedIn ou do Instagram, chega 8, 8 e meia da noite, puxa vida, é um post atrás do outro. Você só vê lá, novas publicações, novas publicações. Então você é inundado em qualquer rede, qualquer rede grande, com informações, com piadinhas, com diversão, com enfim, vende tudo um pouquinho com anúncios. Como é que eu consigo chamar atenção e criar engajamento? Já que a rede é social e o princípio não é postar, não é fazer um broadcast, é interagir. É, existem algumas coisas que você pode fazer. E uma delas é você ter consistência e fazer aquela postagem, e entregar aquele conteúdo que você é, quer entregar uma, de, de forma consistente e constante. Ou seja, escolhe um horário, veja qual é o horário que você tem mais interação com as postagens que você faz e sempre faça naquele mesmo horário. Para que as pessoas se acostumem com que naquele horário vai ter alguma coisa sua, vai ter alguma informação sua. Mas não adianta você, como eu disse antes, né? não adianta você só fazer o broadcast, né? você precisa interagir com as pessoas. Então, uma das formas que você pode é, fazer, uma das coisas que você pode fazer para aumentar esse engajamento é 15, 20 minutos antes de você fazer a sua publicação, interaja com as pessoas que já comentaram, comentaram nas suas postagens, interaja com aquelas pessoas que são seus clientes em potencial. Para de seguir pessoas que não te acrescentam nada, que não são seus clientes em potencial, e que são seus amigos e familiares. Você pode continuar amigo dessas pessoas nas redes sociais, mas você pode clicar para ver menos. Quanto menos informações você vê nas redes sociais de coisas que vão te distrair, que vão tirar o teu foco do social selling, da venda social, é, é, é altamente recomendável que você, que você faça isso para que você use a rede social de maneira profissional. Claro que se você quiser usar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok só para se divertir, beleza, passa o dia rodando o dedo, né? E você vai se divertir um montão, ou pegar uma depressão de tanto ver coisa, postagem de gente que é mais bonita que você, que tem mais dinheiro que você, e eu acho que o objetivo da rede social não é esse, mas muita gente acaba ficando deprimida por isso, porque gasta muito tempo sem foco. Então, respondendo a sua pergunta, para que a sua postagem se destaque, interaja com as pessoas antes de postar. E assim que você postar, não saia da rede social, mantenha ali interagindo com as pessoas, Ch conversa por inbox, conversa por mensagem, curta e comenta as postagens de outras pessoas, para que você seja notado numa rede social, presta bem atenção nisso, para você ser notado você precisa interagir com as outras pessoas. No LinkedIn, por exemplo, se você curte, comenta e deixa um comentário relevante na, nas postagens daqueles seus clientes em potencial, uma hora esse teu cliente vai notar você. E aí, consequentemente, a curiosidade vai, vai aflorar e ele vai entrar no teu perfil para ver se tem alguma coisa útil, interessante, relevante para o negócio dele. E se tiver quem sabe você não acabou de conquistar ali um cliente em potencial que, se, que pode se transformar num cliente realmente efetivo da sua empresa. Olha que bacana essa dica, gente. Então, a coisa não é só postar. Então, o Branquinho deu uma dica legal. 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos antes de você colocar o seu post no ar, publicar o seu post, você vai lá na turma que te segue, tirando os amigos de bar, família, enfim, a, a turma ali, a tropa de choque, e faz um comentário, curte, interage, dá um oi, enfim, aparece. Porque daí, possivelmente, a hora que você publicar o seu post, esse pessoal vai olhar e vai interagir também, não é outra dica importante, não adianta publicar às oito da noite e jantar, sair do Instagram, por exemplo ou do LinkedIn. Você tem que estar ali porque alguém vai curtir, alguém vai fazer um comentário, você rebate na hora, você acrescenta, enfim, você cria um diálogo e é essa é a função da rede social. Então, não é só postar, é também é, curtir, comentar, aparecer para os seus amigos, seus clientes em potencial, para quem te interessa. No fundo, é isso que nós estamos querendo dizer. Tô certo nisso? E já pegando o gancho disso que você falou, faz uma lista dos seus 10 clientes dos sonhos. Quais clientes você gostaria de ter? Quais são as empresas que você gostaria de vender, que você gostaria de ter na tua carteira de clientes? Faz uma lista dessas empresas e vai no LinkedIn, por exemplo, ou no Instagram e descubra quem são os compradores. O que, que você vai fazer? Começa a interagir com essas pessoas, começa a curtir, a comentar as postagens dessas pessoas. Uma hora ou outra vocês vão se conectar, essa amizade vai a, a, a acontecer ali na, na rede social e aí você tem a oportunidade de fazer o teu pitch de vendas, de apresentar o produto que você vende, mas toma muito cuidado. Não faça o teu pitch de vendas, não começa a fazer uma divulgação assim que a pessoa começa a te seguir ou assim que a pessoa aceita você na na rede social dela. Olha, presta bem atenção, se você faz isso, assim que uma pessoa te adiciona ou você aceita a pessoa na sua rede de contatos e você já manda uma propaganda para ela, ó, olha, eu vendo isso, compra isso, tá aqui meu portfólio, clica no link para você ver os produtos que a gente vende. Presta atenção, se você faz isso, você é um chato, ninguém aguenta você, as pessoas não aguentam mais esse tipo de abordagem agressiva demais nas redes sociais. Se você não interage minimamente com essas pessoas, você está usando a rede social de maneira errada e está ganhando um montão de inimigos. Um monte de gente que vai, tá, que vai falar que você é um chato. É, e se não te bloquear, né? Exato, então deixar exato. de seguir, sei lá o que, que vai acontecer, te silenciar. Pois é, é porque é. realmente é, é, é muito chato, às vezes alguém me adiciona no, no LinkedIn, que é uma rede que eu estou mais presente, e daqui a um minuto, ó, tá oh, obrigado por ter aceito o meu convite, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu falo, pô, então eu estou sendo, entre aspas, usado. <risos> né? Ele não queria o contato comigo, ele queria que eu o atendesse, como se fosse uma ligação telefônica. Uh -huh. E aí você sente um pouquinho enganado. E não, não dá muita bola para o que aquela pessoa está falando. Olha, Legal. você pode fazer a divulgação, você pode oferecer aquilo que você vende, mas o que eu recomendo é que você estipule um fluxo de, de cadência. Guarde essa expressão, fluxo de cadência. No momento em que a pessoa te adicionar, você vai colocar numa planilha, ou no seu CRM, ou na sua agenda, que ela adicionou, que ela aceitou o contato. Você vai esperar dois dias para você mandar uma mensagem elogiando ou comentando algum artigo, alguma postagem que ela fez, ou ainda compartilhando alguma coisa que ela fez, você vai esperar mais dois dias para que você mande um artigo, alguma coisa que você postou, alguma coisa que você publicou, que seja útil para aquela pessoa, espera mais uns dois dias e aí você entra com o teu pitch de vendas. Você pode usar as redes sociais para vender o que, você, o, o, o que você vende, mas antes de oferecer, Mostra para aquela pessoa que você se importa com ela. Mostra para aquela pessoa que você está ali de alguma forma com o objetivo de se conectar, de fazer uma, o, o social ali com aquela pessoa ou ainda de entregar alguma, algum conteúdo por mensagem para ela que seja útil, que seja relevante e que você imagina que possa ser útil, aquela, que possa ajudar aquela pessoa na empresa dela. Legal. Tenho até uma dica para você que está nos acompanhando aqui hoje. Essa entrevista muito bacana, muito prática com o Leandro Branquinho, eu, quando mando um convite no LinkedIn, se você simplesmente clicar ali em conectar, vai uma mensagem do tipo, eu quero lhe adicionar a minha rede de contatos. Puxa vida, se for alguém demandado, alguém importante, fala e daí que você quer me adicionar? Então, o que eu faço? Eu mando uma mensagem, sempre coloco uma notazinha. Olha, fulano, tudo bem? Eu tenho 26 mil contatos de primeira linha, CEOs, diretores, etc., se você precisar de, de alguma aproximação, de uma referência, de uma ponte, etc., por favor, entre em contato comigo. Eu acredito que a, a nossa união aqui, o nosso contato, a nossa conexão no LinkedIn vai ser mutuamente benéfica. Um abraço, Márcio. Gente, Sença é tiro e queda. Funciona, funciona muito bem. Se, além de personalizar o, o convite, né, você já entrega o valor, né? você já oferece para a pessoa, olha o que você tem aqui, se você é, aceitar nas suas redes de contato, né? muito legal, parabéns, Márcio. Antes de pedir, eu dou, eu Vou. coloco à disposição. Aí ele fala, esse cara não está querendo me explorar, ele não está me usando. Pelo contrário, olha, ele está oferecendo um contato com vinte e tantos mil CEOs. Então, eu acho que e funciona maravilhosamente bem, Braquinho. Bacana, eu acredito nisso, com certeza. As pessoas se sentem, na verdade, privilegiadas né, de ver um discurso como esse, do que simplesmente é, eu vendo tal produto, se fizer sentido para você, vamos conversar. Esse não pode ser o primeiro contato, né? Não pode ser a, a, a, a primeira. É, a, a sua primeira interação com o teu cliente em potencial não pode ser já um. Não pode ser já uma oferta de vendas. Né? É, aliás, vale uma analogia para o namoro, né? Você não pode chegar já direto não, você vamos jantar? Então, piora é, é como se a pessoa tivesse chegado no bar, a pessoa olhou para você, você olha para ela e fala assim: quero casar com você. Que tal a gente ter dois filhos? Olha, cuidado que vai ter muita gente topando, então <risos> acho pouco provável, hein? <risos> A não ser que tenha a sua beleza, né? Que se for esse teu ah, charme de aí, pode sei. ser que sim, hein? Eu sei, o que vale é o charme. Branquinho, mas... <risos> <risos> quais são os mitos das redes sociais que você vê em todo lugar e fala mas não é, não é possível que alguém ainda acredite nisso? O que, que é uma, uma ideia que é difundida, mas é falsa, é fake news? Olha, tem muita coisa, mas recentemente eu tenho visto alguns absurdos, como por exemplo, é, curtida não paga boleto. Olha, normalmente quem fala que curtida não paga boleto, que é, ter seguidores não pagam boleto, provavelmente quem fala isso ou tem poucos seguidores nas redes sociais, ou não sabe vender, ou tem um produto ruim. Porque quanto mais pessoas você tem na sua rede de contatos, pessoas que são interessadas no que você vende, interessadas no que você posta, no que você publica, você tem uma audiência maior. E quanto maior a tua audiência, maiores são as chances de você vender. É uma questão lógica. Então, não acredite em alguém que fale para você, ah, não, é, rede social é perda de tempo porque curtida não paga boleto. Papo furado. Não é não é a curtida, não é o joinha, não é o like que vai pagar o boleto, mas se tem gente interagindo e mandando like, curtindo e comentando, é sinal de que tem alguém interessado naquilo que você está falando. E se você tem a atenção das pessoas, é mais fácil você vender, hoje em dia a moeda mais valiosa que a gente tem não é o Bitcoin, não é o dólar, não é o real, a, a, a moeda mais valiosa é a atenção, então se você consegue a atenção das pessoas fica mais fácil você vender. É claro que não adianta você ter só a atenção por algo fútil, por exemplo, a pessoa tem lá um produto para vender e ela é muito bonita e ela posta fotos dela, as pessoas que as seguem às vezes não estão interessadas no produto que ela está vendendo perceberam que aquela pessoa é solteira, é solteiro, e ela é muito bonita, então está seguindo por interesse sexual, digamos assim. E aí, quando ela tenta fazer alguma oferta, não consegue vender, porque o, o motivo que fez com que as pessoas começassem a seguir não foi o motivo é, por qual é o produto uhum. que ela vende. né? Não foi nenhum motivo relacionado ao produto principal que ela vende. Claro que se a pessoa, nesse caso que eu estou falando, foi muito bonita e ela é uma modelo e vende roupa, por exemplo, pode ser que dê certo. Agora, se a pessoa trabalha com uma, uma área que não tem nada a ver com o ramo da beleza e ela posta foto de biquíni ou o cara posta foto malhando na academia, isso vai acrescentar alguma coisa? Isso vai aumentar o número de seguidores, mas são seguidores que não vão interagir quando você tiver alguma coisa para vender. Então, é muito importante que você use a rede social com foco naquilo que você, que você quer. É claro que assim, você pode postar coisas pessoais. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho que ter o perfil pessoal e o perfil profissional. Está aí um outro mito. Você não precisa é, ter dois perfis. Você pode ter um perfil mais profissional e que de vez em quando você compartilhe alguma coisa pessoal para você humanizar o teu perfil, para você mostrar que não é só uma empresa, que não é só um logotipo, que tem gente, que tem seres humanos ali atrás daquele perfil. Aliás, esse é um... Essa ainda é uma das, um dos tabus da, da internet, né? Muita gente ainda desconfia de fazer uma compra pela internet ou de comprar alguma coisa de alguém que o primeiro contato foi pela internet. Quando você mostra o teu rosto, quando você aparece, quando você mostra um pouquinho, ainda que seja bem pouco da tua vida pessoal, isso gera conexão e faz com que as pessoas se sintam mais mais, sintam mais credibilidade em você. Uma coisa muito importante, você aparecer, gravar vídeo, aparecer o teu rosto, colocar foto sua, não é sobre você aparecer. Como a minha avó dizia, né a pessoa está querendo se amostrar. Não é para você se amostrar, é para você inspirar confiança nas pessoas. Quando você aparece em vídeo, quando você mostra o teu rosto, quando você mostra que você é um ser humano de verdade, as pessoas se sentem muito mais seguras em fazer negócio com você. Fazendo uma analogia, quando você recebia uma mala direta, tempo de cartas impressas, folhetos, etc. Eu nunca compraria um produto ou um serviço de alguém que só tivesse listado ali uma caixa postal, e não um endereço físico, ou um telefone, um e-mail, alguma forma mais concreta de a gente conseguir fazer contato. Eu acho que a imagem transmite justamente isso, credibilidade. A pessoa existe, aquele produto existe, o serviço existe. A gente que trabalha com treinamento, as pessoas pagam ah, o curso, que é online, pagam antes antes. Como é que ele vai saber se a gente existe, se vai existir o treinamento, se aquilo não é fake, etc, etc. Então, fundamental essa dica. Ah, mas eu tenho vergonha de, de colocar meu rosto num, num vídeo, numa foto. E aí, como é que a gente faz quando o cara tem vergonha, ou a mulher tem vergonha de aparecer num vídeo? Que Olha, sugestão tenho, você dá? Eu tenho algumas sugestões. A primeira coisa é você mudar o teu jeito de pensar. Não é sobre você, não é sobre você aparecer, é sobre você inspirar confiança nas pessoas. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Não é para você aparecer, não é para você ser blogueirinho, blogueirinha, não é isso. É você inspirar confiança nas pessoas. Então vamos lá, cinco maneiras de você gravar vídeos e perder o medo de gravar vídeo. A primeira ideia, vou dar cinco ideias, a primeira ideia, ao invés de você aparecer no vídeo, Grava o vídeo mostrando o produto ou mostrando a tela do teu computador, no caso de serviço. E enquanto você vai gravando aquele vídeo mostrando o produto, você vai se acostumando com o som da sua voz. Tem gente que às vezes tem vergonha porque acha estranho o jeito de falar. Então comece a gravando o produto sem você aparecer. Isso vai te dar um pouco mais de confiança para depois você virar a tela para você. A segunda ideia é você fazer um slidecast. O que é um slidecast? Você mostra... Monta uma apresentação no PowerPoint ou cria um álbum de fotografias no seu celular e grava a sua voz enquanto você vai passando para o lado os slides para apresentar o produto ou os modelos que você tem ou o portfólio da sua empresa. A terceira ideia é você experimentar gravar vídeos por inbox. Ao invés de você gravar um vídeo e postar nas redes sociais, responda o teu cliente que te fez uma pergunta por mensagem. Na primeira mensagem, manda um vídeo, chamando a pessoa pelo nome. Oi, fulano, como vai? Tudo bem? Aqui é o Branquinho, estou respondendo esse, esse teu comentário num rápido vídeo, só para mostrar para você que eu estou aqui à sua disposição. 15 segundos só, e aí depois você continua a conversa em texto ou em áudio como você preferir ou como for que o teu cliente começou a conversa. O cliente começou a conversa em texto, continua em texto. O cliente mandou um áudio, continua em áudio. Então, esse rápido vídeo que você manda chamando a pessoa pelo nome vai gerar uma conexão muito forte com aquela pessoa, vai gerar uma surpresa muito grande, porque aquela pessoa não está esperando e vai te ajudar a perder o medo de aparecer em vídeo. A quarta ideia para você ah, perder o medo de gravar, gravar vídeos e aparecer em vídeo é você mandar para uma pessoa que você confia, uma pessoa que você gosta. Um amigo, mas não manda para aquele amigo que vai te sacanear, que vai te zoar, que vai tirar onda com você. Manda para aquela pessoa que você sabe, que vai te dar é, um, uma opinião sincera, se o vídeo está bacana ou não. E a quinta ideia é você usar um filtro. Às vezes a pessoa tem medo de aparecer ou não gosta de aparecer porque às vezes ela não teve tempo de ir ao salão de beleza, não, não criou, não, não, não fez uma maquiagem ou o cabelo não está do corte como ela espera. O meu não posso ter, não tem problema com isso, que ele está sempre o mesmo corte, né? Mas a dica é, usa um filtro para que você e aí tem vários tipos de filtro com máscara com maquiagem, com barba, sem barba. Experimenta um filtro até você experimente vários filtros até você encontrar um que você se sinta à vontade e aí esse filtro vai fazer com que você ganhe um pouco mais de confiança para que chega aí vai chegar uma hora que você não vai precisar mais do filtro. Cinco dicas bem práticas para que você vence essa barreira, consiga gravar vídeos e conquistar mais clientes dessa forma. É, eu coloquei inclusive um, um... Um filtro, eu estou testando aqui. Eu comecei com o Brad Pitt, daí eu joguei George Clooney... <risos> Ah, você viu o resultado? Eu vou ter que tirar esses filtros porque é, é impressionante o resultado, resultado. Olha, esse teus olhos azuis aí tem filtro. Vamos supor que você é, não goste da cor dos seus olhos. Você pode colocar um filtro com esses olhos bonitos aí do Márcio e Miranda. Já pensou? Ah, você começar você a conversar com, com esses olhos do Nossa, com óculos <risos> desse é tudo que você precisa, cara. Mas ah, falando de vídeo e de áudio Muitas vezes eu recebo uma mensagem, uh, eu sou professor da PUC no Rio Grande do Sul, do MBA de Vendas e Negociação. Que legal. E o pessoal que está fazendo o curso, geralmente são gestores, gerentes, eles me mandam uma mensagem, ô oh, Márcio, pô, legal, estou amando a aula, não sei o que, não sei o que. Eu respondo, na maioria das vezes em áudio ou em vídeo, é tão fácil, é tão simples. Eles falam, nossa, eu não acredito que você se deu o trabalho de responder. Mas é claro, às vezes é até mais fácil para a gente pegar, apertar ali o microfoninho a câmera de vídeo e começar a falar, é, é um negócio tão simples, a gente fala com a família, todo mundo fala com a família hoje, deixa recados em áudio, no WhatsApp, em todo lugar, porque não falar com o com um público, com o um cliente um potencial, com o um próprio cliente que já compra de você, através de um áudio, de um vídeo, de vez em quando, né? toda hora, por que não fazer uma videoconferência? Está se tornando algo tão simples, tecnicamente. Puxa, ligou a câmera, ninguém está... O grande problema é que a gente acha que todo mundo está preocupado com a nossa aparência, e não está. Né? Você pode ir de qualquer jeito, ninguém está nem aí. Se aparece, ninguém está nem aí. A gente é muito centrado assim, no eu. E é, na verdade, infelizmente ou felizmente, cada um se preocupa com si, não com você como você vai estar aparecendo, se está bonito, se está feio. Eu vi um estudo, branquinho, só para complementar isso aqui, uma, uma rede de televisão americana, semana passada, pegou e fez uma entrevista com cinco pessoas pedindo para colocar o filtro que elas achavam que ficavam mais bonitas. Então, cada uma se empetecou toda, tal, tal, tal. Daí pediu para tirar todo o filtro, todo o efeito de luz, tudo, tudo, tudo. Maquiagem, tudo. Eram cinco pessoas que apareciam numa janela começaram a perguntar para as outras quatro o que, que elas viam naquela pessoa, numa delas. E a pessoa falava, olha, vejo olhos interessantes, eu vejo uma vibração, eu vejo isso. via a personalidade da pessoa, e não se ela estava maquiada, se o cabelo estava isso, se o fundo estava aquilo. Então, seja você mesmo, não tenha muito problema, não. Essa é uma dica que eu acho que a gente perde um pouquinho essa, essa dificuldade que a gente tem aí de autoestima, né? Agora, vem cá, a gente está falando de mito e desafios, hein? quais são os desafios para o pessoal que está em vendas hoje com toda essa influência que a internet tem? Ela está ajudando, está piorando ou ela é um complemento na profissão de vendas? Olha, um dos grandes desafios que a gente tem é exatamente é, o, o representante comercial, o vendedor que visita empresas, ele é, mudar um pouco ou se aperfeiçoar um pouco e, e se atentar a essa novidade que você acabou de falar, que são as chamadas em vídeo. É, nos Estados Unidos, isso já é um termo bem comum, que é o virtual selling, você fazer a venda virtual, que nada mais é do que, neste momento, essa gravação que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, é, gravando o vídeo. Né? Se você está escutando o áudio, tem a gravação em vídeo é, desse, dessa, desse nosso bate-papo aqui também. Então, tem muito representante comercial, vendedor, que está acostumado a fazer visita, ou está acostumado a, a conversar com a pessoa pelo... Pelo WhatsApp e se esquece de que tem uma baita ferramenta que é fazer a chamada em vídeo. Essa é uma das tendências é, para empresas que têm é, vendedores com, com carteira de clientes muito grande, né? E, e tem esse problema do deslocamento. Então é muito importante que é, os, os vendedores não se acomodem, estejam atentos às novidades, porque a, a, a, as novidades tecnológicas, as novidades tecnológicas, né, elas estão aí para nos ajudar e não para nos prender, não para nos deixar presos numa rede social. Então, a gente tem rede social, a gente tem virtual selling, chamada em vídeo. São várias ferramentas que são tendências e que podem ajudar, mas só vai ajudar aquela pessoa, o vendedor, a vendedora, que realmente está interessado em se aproveitar dessas ferramentas e usá-las da maneira correta. Muito bacana. Você tem um Instagram... Um perfil do Instagram que é, é bem ativo, né? Eu sigo você lá. Para você que está nos ouvindo, é Leandro Branquinho, tudo junto, Leandro Branquinho. Puxa, sempre com dicas novas, sempre com material bacana, é muito legal. Gente, se você ainda não segue, mas não deixe mesmo de acompanhar, arroba Leandro Branquinho no Instagram, o que que você posta lá? Ah, perfeito, na verdade eu tenho três perfis do, no Instagram, todos os três tem mais de uma 100 mil dupla, seguidores. dupla, tripla? Não. Pois é, pois é, todos os três tem mais de 100 mil seguidores, no TikTok também já tem mais de 100 mil seguidores por lá, e eu sempre falo da única coisa que eu sei falar, que é sobre vendas. Eu ajudo vendedores, eu ajudo empresários, eu ajudo líderes de vendas a aumentarem as suas vendas. Então, de vez em quando, eu coloco uma mensagem mais motivacional, mas nos stories eu sempre compartilho dicas, ferramentas e técnicas que vão ajudar você que está assistindo esse treinamento incrível, esse bate-papo incrível aqui com o Márcio Miranda, o workshop... Tem certeza que, que a gente pode é, se conectar e eu vou conseguir ajudar você. Então segue lá, leandrobranquinho, é um deles. Tem um outro que é o guru das vendas, tem um outro líderes vencedores, mas me, começa pelo Leandro Branquinho, que lá já tem muita coisa que você pode utilizar no teu negócio, na tua vida profissional. Puxa, bacana. Infelizmente, nós temos um, um, aí, um problema de tempo eu, por mim, ficaria horas aqui, nós íamos entrar no WhatsApp, nós vimos entrar no TikTok, enfim, são tantas ferramentas, tantas tendências. E olha, que se a gente conversasse daqui a talvez dois meses, já teria coisa nova no pedaço. Não para. Então, se você é um vendedor, e, uma vendedora e quer se atualizar continuamente, segue o Leandro Branquinho, fica esperto em tudo que está acontecendo por aí. E olha o mundo é de quem está atualizado. Aquele ditado popular em time que está ganhando, não se mexe, ele já caiu por terra, se mexe porque senão você deixa de ganhar. Chefia, eu queria te agradecer, seu valioso tempo, a sua presença, as suas dicas maravilhosas para o nosso público, queria deixar você à vontade para uma mensagem final para todos os nossos ouvintes, espectadores, enfim, todo mundo que nos acompanha. Olha você que está chegando nesse no podcast ou no vídeo se você é, veio porque eu indiquei se você é da minha galera, se você me segue nas redes sociais, eu peço, quero fazer um pedido para você. Segue aqui o workshop, segue aqui o Márcio Miranda. Eu Tenho certeza absoluta que você vai encontrar muito conteúdo útil para você também. O meu recado final é exatamente isso. Você sabe que eu não faço live, que eu não faço gravação, que eu não faço é, vídeo e podcast com qualquer pessoa. Eu só faço com aquelas pessoas que, de alguma forma, me inspiram. E o Márcio Miranda é um desses caras. Poxa, que bacana. Que bom saber que eu falei com um homem de três corações, puxa vida. E com certeza nós vamos estar voltando nos próximos programas, aprofundando cada um desses temas. Muito obrigado a você, Leandro Branquinho. Obrigado a você que está nos acompanhando aí em áudio e vídeo. E vamos estar juntos nessa jornada de vendas que é maravilhosa e lucrativa. Grande abraço. Grande abraço e grandes vendas. Se você gostou dessa entrevista, se você aprendeu algumas dicas interessantes e novas para você melhorar a sua maneira de vender nas mídias sociais, nas redes sociais, fique atento para os nossos próximos programas. Nós vamos trazer experts em todas as áreas que você precisa para se desenvolver ainda mais, vender mais e ganhar mais. Aliás, se você quer ganhar sempre, não deixe de participar do nosso curso imersão em vendas e negociação são dois dias à noite no primeiro dia nós falamos de vendas no segundo dia nós falamos de negociação como vender valor ou seja como diferenciar o seu produto ou serviço e depois como negociar de preferência sem dar descontos e sem perder o cliente ainda deixando o cliente feliz por ter fechado o negócio com você visite www. 2021.marciomiranda.com.br 2021, 2021.marciomiranda.com.br e veja todos os detalhes desse curso que vai modificar a sua maneira de vender, trazer novas dicas, trazer ferramentas preciosas para que você consiga vender mais e negociar ainda melhor. Grande abraço e até o nosso próximo programa.